Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Acabou! Após 11 horas de prova, uma disputa entre Fiuk, Gil, Juliette e Camila, onde a primeira a deixar a prova foi Camila, depois Juliette, ficando na disputa Gilberto e Fiuk. Mas depois de 11 horas, Gilberto desistiu da prova, valendo a final do BBB21, dando a vitória a Fiuk. Agora, Camila de Lucas, Gilberto e Juliette enfrentam o último paredão do reality show. Acho que já deu pra mim. Tá doendo as costas, tá doendo muito. Muito sono, enjoo, tudo. É amigo, vamos para o paredão, disse Gil a Fiuk. E você, gostou da vitória de Fiuk? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo!